Giana Santos é enfermeira por formação e aproximou-se da área da engenharia no período em que fez o mestrado Sanduíche na URGS e na Universidade de Bristol, no Reino Unido. A pesquisa, que teve continuidade no atual doutorado, desenvolveu um interessante produto de simulação para a área da saúde, o braço híbrido. Conversamos com Giana sobre a sua trajetória acadêmica e sobre o benefício que a funcionalidade do braço híbrido desenvolvido por ela traz para os estudantes de enfermagem. Atualiza. Jana, tu és enfermeira e atualmente o seu doutorado na Engenharia de Produção. Como que essas duas áreas distintas se uniram na sua trajetória profissional e acadêmica? Eu trabalho no laboratório de enfermagem da URGS com simulação na saúde. O que é isso? É aquele momento que o pessoal da enfermagem, da medicina, precisam praticar procedimentos em simuladores, em manequins, em laboratório, antes de tocar nos pacientes. Então, eles têm que aprender a fazer punção venosa, vacinas, suturas, qualquer procedimento para adquirir habilidade, né? ter destreza e segurança para ele e para o paciente. Uh, acontece que hoje o procedimento de punção venosa é praticado em peças anatômicas, que são braços estáticos eles ficam em cima da mesa, o aluno tem que se apresentar para o braço, né? como profissional da saúde, não tem essa interação do braço com o profissional, ele faz todo o procedimento ali, não sabe se o braço sentiu dor, não sentiu. E eu pensei, como que eu poderia transformar esse procedimento de simulação em punção venosa numa forma mais realística possível? E aí, com isso, eu acabei vindo para engenharia para desenvolver um manequim simulador Uh, que é o chamado braço híbrido, onde tu consegue vestir esse simulador, né? Ele tem três camadas, uma pele, uma camada de veias e uma camada de proteção. E aí tu vestindo o simulador, tu consegue fazer esse mesmo procedimento com o aluno e dá mais realismo no, no sentido que tu tem uma comunicação, tu consegue se apresentar. Quem está vestindo o simulador pode puxar, pode fingir que tá com dor, né? E aí a gente interage mais durante essa simulação e transforma ela mais realística possível até esse aluno ir estágio. Essa é uma área uh, muito visada hoje em dia na, na área da saúde, né? Inclusive uh... Tu foste, agora recebeste um prêmio num evento bastante importante uh, no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Eu gostaria que tu relatasse para nós um pouco do que acontece nesse evento e, e qual a repercussão disso para o público em geral, para o usuário da área de saúde. Então, eu já trouxe o braço do meu mestrado, hoje eu estou no doutorado, estou aperfeiçoando esse produto e o Simpósio Internacional de Simulação no Hospital Albert Einstein, ele teve um workshop uh, de competição de criações. E com isso eu me inscrevi né, para apresentar esse braço híbrido, até porque a gente é avaliado por pares lá, e isso é bem importante para a área da simulação na saúde. E o Albert, Albert Einstein, por ser um hospital reconhecido, né, com todo o histórico no brasileiro em simulação, eu participei dessa competição, ganhei o primeiro lugar, né, que foi a inscrição no IMSH é um encontro internacional que ocorre nos Estados Unidos, né? vai acontecer em 2020, em janeiro, em San Diego, na Califórnia. E, e com isso eu, eu pude ter um feedback também dos colegas, disse que esse produto realmente é importante ou não para a área de ensino. E o que me pareceu que sim, que as pessoas precisam de um simulador que transforme a função venosa num, num procedimento de ensino mais realístico. Né? E esse simulador, ao que, ao meu ver, e à avaliação dos colegas parece atender. Esse objetivo. Para quem está se preparando uh, para se tornar profissional da área de saúde, por exemplo, um, um estudante de enfermagem, que vantagens ele vai ter usando esse produto na sua na sua preparação como profissional e que, e que impacto isso tem para quem ele vai atender futuramente? Quando ele usar o braço híbrido ele vai poder explicar o procedimento da mesma forma que ele faria se ele tivesse no primeiro dia do estágio dele no hospital. Então uh, ele conseguindo adquirir as habilidades necessárias antes de chegar no estágio, isso eu digo praticando né, com um braço híbrido no laboratório de simulação, ele vai ter uh, mais segurança como profissional da saúde. Tanto em praticar o procedimento, que o simulador permite, que tu pratique quantas vezes tu precise, e erre quantas vezes tu precise, num ambiente controlado, que é o laboratório, uh, quanto tu dá segurança para o paciente vai ter um profissional, um acadêmico de enfermagem que vai te atender com muito mais destreza, muito mais habilidade, e não só no procedimento, mas na comunicação, no trato humanizado com esse paciente. Uma outra questão também que nós uh, ficamos sabendo é a respeito de uma, de uma contemplação de um projeto pelo editais da FAPERGS, que né, fomenta a pesquisa aqui no estado. Nos conta um pouco a respeito disso. Nós temos uma equipe aqui, na verdade é um grupo de pesquisa chamado Health uh, Tech and Services na Engenharia de Produção, que ela compõe professores da engenharia, professores que têm formação na saúde, como a professora Aline Calegaro, que é fisioterapeuta, eu que sou enfermeira, que sou doutoranda. E nesse grupo de pesquisa a gente escreveu alguns projetos na FAPERGS, no edital pesquisador gaúcho desse ano. E o meu projeto do braço híbrido, para poder melhorar esse protótipo, construir mais protótipos né e até deixar ele a ponto de ser comercializável, foi então contemplado nesse edital Fapergs com, com até 59 mil, se eu não me engano, de, de fomento. Então, a gente ficou muito feliz por ter sido agraciado, né ter sido muito bem avaliado e ter sido contemplado com isso, porque isso nos dá condições de desenvolver a pesquisa, principalmente quando... Se trata de desenvolvimento de produto, você precisa comprar materiais, errar, né, até poder colocar realmente o produto adequado no mercado.